Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Gente, a minha esposa me trouxe aqui para passear, gente, aqui nesse lugar maravilhoso. E eu quis passar para vocês a beleza do nosso Brasil. Vou mostrar só um pouquinho para vocês, tá bom? Aqui, como é lindo, gente. Vou mostrar aqui, ó, olha só que maravilha, gente. Isso aqui, ó, olha só aqui. ó, É um vídeo legal para vocês aqui. Ó. Olha só, aqui nós temos as aves, gente. Aves bonitas. Aqui é uma, é uma cachoeira legal, maravilha, ok uma maravilha mesmo gente muito lindo né isso aqui ó uma maravilha olha só a água aqui ó limpinha gente tem folhagem porque é normal cai, cai das águas, né mas a água corre por cima das folhas Olha só aqui. Ó. eu vou aqui por dentro gente. a mata fechada onde tá aqui ó olha só eu vou aqui por dentro aqui ó, vou mostrar para vocês Olha só minha gente, que maravilha aqui, ó. Olha que paisagem linda, gente. Olha só. Mata fechada, Olha o tamanho das árvores. Árvores bonitas, gente. Aqui tem uma trilha aqui, ó. Onde o pessoal passa, ó. Olha que legal, gente. Maravilha, né? Olha só. Aqui nós temos aqui, ó. Uma cachoeira, umas pedras ali, ó. Aqui gente, eu vou subindo aqui as trilhas, ó. É estreitinho as trilhas, mas tem corrimão, certo? Ó, tem corrimão. Ali um ferro pra gente segurar. Aqui é só mata aqui, ó. O, passo, o canto dos grilos, os passarinhos, a cigarra, olha, Olha a cigarra ali, ó. E vamos aí na trilha aí, ó. Vamos subindo aqui, perdoa a imagem, porque tá balançando, porque eu tô carregando esse lado na mão. Não é nem uma câmera especial, já filme do celular. Estamos chegando aqui em cima. Olha só, gente. Aqui, ó. Tem muitas pedras. A gente tem que... Olhando essas pedras que tem muito preto assim, ó. Pode ser lodo. Ó, ok? Esse lodo é, é tipo um limo que escorrega. Então, vamos poder pôr essas clarinhas ali, ó. Pra não ter risco. Vamos lá. Olha só, gente. Que legal. E água limpinha, gente. Ó. Aqui em cima, ó. A única sujeira que tem aqui é as folhas, não é? Olha, ó. temos aqui outra cacimba aqui, ó. Olha só, gente, que legal, é Feito nas próprias rochas. Bonito. Outra casimba aqui, gente. Isso aqui, gente, é aonde o homem não tocou ainda, não é? Aonde o homem não tocou, gente. Tá assim, ó. Olha só. Maravilha, gente. Quantas fontes dessas não é para ter no nosso Brasil? Ok? Conservada. Vamos aqui mais um pouquinho aqui, ó. Ali é o pé da serra, ali ó, olha só, olha só minha gente, aqui acaba se, tá acabando as pedras, né, a cachoeira, e aqui gente, é onde brota, aqui no pé da serra, ó, eu não vou até mais lá como eu não conheço gente, olha só, olha, é aqui que é a mina, ó. ali na frente, aqui é o pé da serra, e ela brota aqui gente, uma maravilha, então, daqui nós vamos voltar, acabou se a, a trilha, pra lá não é permitido mais o homem porque lá é a nascente, tá bom? Lembrando, sempre andando com cuidado para não degradar, gente. A nascente é muito legal, gente. Maravilha. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se inscreva para ajudar o canal. Fui. Até o próximo vídeo, meu gente. Tchau, tchau.